Olá, aqui é o Bruno Pérez e hoje a gente vai falar sobre Mixed Marketing. Sabe como é isso e aplicar isso no Marketing Digital? Solta a vinheta, Malcolino! Olá, aqui é o Bruno Pérez e hoje eu vou falar sobre Mixed Marketing, mais uma das ferramentas de marketing para ajudar você a alavancar o seu projeto digital. Eu falei um pouquinho atrás sobre análise SWOT e sobre como o marketing pode trazer ferramentas para ajudar você a melhorar o seu planejamento, a melhorar como entender para lançar o seu produto, o seu projeto, o seu serviço no mercado e principalmente nesse viés, nesse canal digital. O que é o um mix de Marketing? Talvez você já tenha ouvido falar sobre os 4 P's de Marketing. Ou talvez eu tenha visto alguns autores falar sobre 8 P's, 9 P's ou vários P's de Marketing. Bom, isso depende de autor para autor, depende de vários conceitos, mas aqui a gente vai focar em uma tentativa de simplificação dessa ferramenta. Vamos falar dos 4 P's de forma simplificada para você aplicar de fato, pôr na prática no seu negócio vamos lá? Bom, essa ferramenta de marketing, os 4 P's, ela vai ajudar você a entender melhor os seus produtos, os seus serviços, o que você tem de melhor e como tentar influenciar melhor e mais profundamente o seu mercado consumidor. Bom, os 4 P's são produto, preço, praça e promoção. Ele tem vários conceitos dentro deles, mas vamos explorar cada um de uma forma bem rápida. primeiro P vai ser produto. Produto. Como aplicar ele bem rapidinho dentro da sua estratégia digital, dentro do seu produto, dentro do seu serviço. Tenta. Aqui você faz uma tabelinha com as principais car características do seu produto, como vai ser a embalagem. Aí você vem, embalagem, escreve como vai ser, pensa nela com carinho, para você fazer o design, etc. A embalagem ela tem que ter uma pesquisa em volta dela. Isso vai dar um, uma enorme, uma de vídeos, uma enorme quantidade de conteúdo para você. Mas cada embalagem, se você pesquisar a embalagem do leite moça, se você pesquisar a embalagem da própria Fanta, e várias embalagens, a Tetra Pak tem várias histórias de embalagem com o suco del Vale, por exemplo. Você pesquisar a história das embalagens, você vai entender como cada mercado e cada produto tem um porquê da sua embalagem. Então é importante, lembra na análise SWOT que a gente falou, vai aparecer o card aqui em cima. É, análise SWOT, benchmarking que a gente falou, você entender qual a melhor embalagem para o seu produto. Qual é o nome do seu produto, do seu serviço, o slogan. Se você faz um serviço, por exemplo, é um pacote de assinatura. É, como ele é dividido? Esse pacote de assinatura é mensal, bimestral, trimestral. Quais benefícios tem dentro de cada um? É importante que, aqui no produto, o mais importante é que ele fique muito claro para o seu usuário final, para o seu cliente, para o seu público-alvo. Seu público-alvo tem que entender de fato o que é aquilo. Quanto mais simples for, mais conversão vai ter. Lembre-se, o marketing ele é uma troca, uma troca de valores. Né? Você que está fornecendo o serviço, está fornecendo o serviço e vai agregar valor para o seu cliente, em troca de algum benefício financeiro. Essa Troca que é importante, essa troca é feita através do produto. Ele precisa estar muito claro para o seu cliente, para o seu público-alvo, para o seu mercado consumidor. Às vezes, as pessoas, e eu vejo isso em muitos clientes que eu peço consultoria e alguns alunos tirando essas dúvidas, às vezes o produto é muito claro para você, mas não é claro para o seu consumidor. Quando você faz uma pesquisa de marketing, uma pesquisa com o seu público-alvo, eles ainda não entendem o que é aquilo. Vários e vários serviços, quando foram surgir no mercado, tiveram que fazer várias pesquisas para entender se o público estava preparado para um novo serviço que ia surgir, por exemplo. Segundo P, vamos falar de preço. Preço. Aí você pode pensar assim, né? Ah, Bruno, preço é só lá e colocar o preço. Não, você precisa entender, por exemplo, eu estava falando aqui no produto, se você for ter uma série de serviços, dividido em pacotes, por exemplo, qual é o preço de cada um deles? É, se o, o seu usuário comprar uma, uma quantidade X de produtos, ele vai ter um desconto? Como vai funcionar a política de desconto? Dependendo das parcerias que você fechar, você vai dar mais ou menos desconto. Comissão, você vai trabalhar com comissão? Então vai lá na tabelinha preço e começa a pensar em todas essas características. Tudo que vai estar alocado no seu preço. Numa análise SWOT, num benchmark também, você precisa entender qual é o preço praticado no mercado, para você não estar muito acima ou muito abaixo. Se você for estar muito acima, o que mais você vai agregar de valor? Serviços, o que mais vai estar junto ali com a sua marca? Marcas que brigam somente pelo preço entram aí num oceano meio vermelho, né? Aí vamos falar um pouco mais da prática do oceano azul, a busca pelo oceano azul, mas é um tema para outro vídeo. Mas aqui, o melhor que você tem a fazer é entender preço, de calcular frete e entrega, como isso vai funcionar para você, essa entrega tem um custo para você determinar um preço e o seu lucro porque isso aqui vai determinar quantos produtos você precisa vender para atingir aí uh, o seu break atingir né? começar a atingir o seu lucro, por exemplo e vamos para o terceiro P, praça ah tá, antes que as pessoas perguntem, que é um cedilho antes que as pessoas perguntem, ah Bruno, tem uma ordem? dependendo dos autores acadêmicos em vários tipos de ordem, então aqui eu estou tentando estabelecer uma ordem simples e lógica no meu ponto de vista para ajudar você. Então praça, ok. O seu serviço é online, o seu produto é online e você está pensando em praça? Eu posso atender o Brasil inteiro? Será? Eu falei aqui em cima de você calcular o frete e é aqui que você determina para quais regiões você vai atender, quem você vai atender. Como isso vai funcionar? Quais são as políticas de entrega? Você vai ter um e-commerce? É, frete? É, às vezes produtos são regionalizados. Será que são todas as regiões do Brasil ou do seu estado que estão propícias ou preparadas para receber o seu produto? Você quer começar por uma região? Por exemplo, existem vários aplicativos que começaram pelo interior de São Paulo. Tem vários aí que eu posso citar, para fazer testes em praças. Quando a gente trabalhava no Groupon, a gente ia fazer algum tipo de promoção, a gente começava com praças específicas. E isso varia de acordo com o produto que a gente ia publicar ali ou não. Então é interessante você estudar aqui onde você vai atuar, por que você vai atuar ali, entendendo quais são as vantagens competitivas daquela região ou não. Se você for um serviço físico, melhor ainda. Você vai explorar ali o seu bairro, a sua região, os seus serviços os concorrentes que tem ali. Então, aqui nesse ponto é interessante você pesquisar cada um desses detalhes e colocar para você entender e descrever isso de fato, beleza? E agora o último P dos quatro P's no mix de marketing que é o que eu mais gosto. Eu vou até para cá, ó, promoção. A ah, minha letra é linda promoção. Porque gosto da promoção, porque na maioria das vezes as pessoas confundem marketing com promoção. E eu gosto de falar por último, por quê? Promoção não é desconto, tá? Desconto é aqui em preço. Mas depois que você determinou o seu produto em detalhe, para ficar bem simples para o seu pro seu mercado alvo, para o seu público alvo. Você precificou, entendeu? Todos os gastos que estão atrelados ao seu serviço, você determinou onde você vai atuar, já fez várias pesquisas, agora você precisa promover você precisa promover é aqui que você vai determinar o seguinte quais canais você vai promover é aqui que entra se você vai promover nas mídias sociais se você vai escolher às vezes um mercado de marketing de afiliados existem várias plataformas para isso se você vai fazer um crowdfunding por exemplo um financiamento coletivo às vezes um pré-lançamento em alguma dessas ferramentas. Se você vai utilizar, às vezes, o marketing offline, marketing de guerrilha. Quais canais são mais interessantes? Se você fez uma análise SWOT, se você fez um, um benchmarking, você sabe onde seus concorrentes estão. Onde pode estar dando certo, onde não pode estar. As, as promoções elas podem ser realizadas por lançamentos, por produtos. Às vezes você determina uma época de desconto. Então eu vou fazer uma época de desconto e aí uma campanha do Dia dos Pais, uma campanha. Como eu vou promover essa campanha com um desconto especial ou um produto especial? Por isso eu gosto de deixar o produto ou a promoção por último, porque você vai fazendo nessa ordem aqui e esse mix ele pode ser repetido a cada novo lançamento. Então vamos lá, vai ter uma campanha do Dia dos Pais, certo? Então você quais produtos vão ser lançados dentro do seu, da sua gama de produtos? Você escolhe os produtos, precifica determina onde vai ser feita a entrega e aí você escolhe quais canais que podem ser utilizados como é dia dos pais você volta lá na escolha do público-alvo benchmarking planejamento de marketing e você determina quais são os canais o custo de cada um desses canais a efetividade de cada um desses canais está conseguindo seguir um grande exemplo aqui que eu vou trazer para vocês vamos desde o comecinho vamos lá vamos trabalhar com o terceiro setor por exemplo então você tem uma ong né, ou seu cliente, ou você tem uma ONG, qual que é o produto dessa ONG? dessa ONG, vamos supor, ela vai ajudar crianças carentes é, no Rio de Janeiro. Vamos supor aqui, certo? Então, aqui no produto, na sua página de produto, nos seus materiais gráficos, ela precisa explicar muito bem qual é o tipo de serviço que ela presta como ela presta, como é que ela entrega disso, quando uh, o mercado alvo faz uma doação, como essa doação é aplicada aqui no produto, quais serviços são prestados para as crianças carentes, ou são pessoas, ou às vezes são é, dependentes químicos, depende, pode ser uma série de coisas. Isso tem que estar muito bem explicado aqui. No caso do terceiro setor, o que seria o preço, seria na verdade as formas de doação. Ah, doando R$ você vai ajudar em qual tipo de, de prestação de serviço? Doando R$ 60, reais, uma doação única ou uma doação mensal? Quais são as formas que podem ser realizadas essas, essas doações? Entraria isso na estratégia aqui de preço para a gente entender isso? Praça, que teria dois tipos no terceiro setor. Um, a praça onde essa ONG, essa instituição atua de fato. E a praça que são as pessoas que podem doar. Às vezes uma pessoa do norte tem outros problemas locais e pode não se conectar muito bem com aquela causa. E aí a pessoa responsável pela área de captação de recursos, de marketing digital, pode escolher outras praças que se conectem muito mais com essa causa que foi determinada aqui. E a gente tem a promoção, que ela pode incluir slogans, um, um, um logotipo, uma marca, uma campanha específica para arrecadar para um produto, uma causa específica. Existem grandes instituições, por exemplo, que atuam às vezes no norte, no nordeste, campanha, é, ONGs instituições fazem campanhas exclusivas para o Cerrado, ou para a Mata Atlântica, ou para a Mata Amazônica. Então são produtos diferentes que têm campanhas diferentes, atuações diferentes e valores que vão ser doados diferentes isso é a mesma coisa a mesma lógica para o seu serviço para o seu produto ao que você vai criar essa é mais uma ferramenta de marketing chamada de mix de marketing está aqui toda a minha zona na lousa aqui a ideia é trazer informações para você eu tô optando mais por esse formato que falaram que esse formato é legal é fácil de entender esse foi mais um guia de marketing eu sou o bruno pérez Nessas últimas semanas a gente recebeu uma enxurrada de novas inscrições. Estou muito feliz. Valeu, isso é muito legal. Mostra que de alguma forma o Guide Marketing está ajudando você. Então, se você ainda não é inscrito, está vendo esse vídeo, clica aqui embaixo e se inscreve. Clica no sininho para receber novas informações do Guide Marketing todas as terças e quintas. Se você gostou, dá um joinha e fortalece aí o nosso conteúdo para a gente continuar entendendo se está ajudando ou não. Deixa seu comentário. Clica nos outros vídeos que vão estar por aqui e a gente se vê no próximo episódio do Guia de Marketing. Muito obrigado!